Bruxa é capturada em floresta, no México. Ritual avançado de exorcismo com invocação a Satã. Jovem se assusta com a presença de uma velha que revela um fato cabuloso. A animação traumatizante que foi banida no mundo inteiro. Vovô é flagrado em é estrada segurando uma foice e com um objeto suspeito na ponta. E muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações notificações na tela do seu celular. No vídeo que se segue, vimos uma bruxa sendo capturada no México. cara, cara, cara. Segundo testemunhas, ela estava sozinha na floresta fazendo um ritual para amaldiçoar a região e trazer fome e pestes. Então, após ser caçada, foi encontrada e apreendida. Não se sabe o que fizeram com ela, se levaram para a fogueira ou para a prisão, mas jamais cometa algo do tipo, pois devemos respeitar o próximo e sua religião e deixar a batalha contra o mal ocorrer no plano espiritual. Aqui temos o caso de uma bruxa que foi capturada em um vilarejo na África. A mulher estava semanas em completo estado de possessão que não passava por nada até que decidiram tomar uma decisão extrema, implorar a Satanás para que solte a alma daquela mulher. Como ele é o líder, a ideia era convocá-lo à terra através do corpo daquela moça, conversar com ele e convencê-lo a deixá-lo em paz em vez de tirar a sua vida. Por isso toda essa proteção com vários crucifixos para garantir que o mal não escape dali e extermine toda a comunidade e talvez até mesmo todos os habitantes do continente africano. Levanta-te de aí, para que te desfiles pelo Paráu, de para que te desfiles pelo Paráu, para que nos desfiles para que nos desfiles, mas para comigo, porque não nos veja na terra. Levanta o que se pode, se puedes se puedes Levanta, levanta, levanta o seu corpo, se pode, levanta, levanta. levanta o que vocês verão agora é sério demais. Tinha tudo para ser uma maravilhosa noite de aniversário, até que algo macabro aconteceu. Thank you. Dá para perceber nitidamente que as velas foram sopradas por algo que não se pode ver. Apenas duas ficaram acesas, o que segundo muitos indicaria que ela só tem mais dois anos de vida. Nem na frente nem atrás do bolo há alguém próximo para dizer que soprou a velinha, ainda mais com tanta força. E se você for reparar mais atentamente, notará que as velas foram sopradas por trás, tanto é que a fumaça se dissipa para a frente. Então, todos ficaram sem entender e se perguntando quem apagou as velas. Um vídeo curto, porém muito perturbador. Aqui vemos um menino muito assustado com a presença de uma senhora, muitos acham que ele sentiu medo de sua aparência, mas após uma breve pesquisa descobrimos que esta é a sua avó que havia sido sepultada uma hora antes ali mesmo naquele quintal e o menino estava ali se lamentando, mais tarde descobriram que a velha não havia falecido e na verdade ela apenas sofria de catalepsia, condição que leva a pessoa a perda de sinais vitais, é possível Despertar naturalmente ou por meio de remédios, mas não com um beliscão. Então, seus familiares, achando que ela havia partido, a enterrou, mas ela conseguiu despertar a tempo de escapar da cova com vida. no vídeo que se segue ajustando um dos crânios fincados nas lanças no muro de sua casa, mas parece que ele não gosta que o mude de posição. estava andando por uma estrada obscura com zero iluminação quando de repente se deparou com um idoso vestido de branco, sentado e totalmente paralisado como em estado de profunda meditação. Então ele parou para perguntar se o velhinho precisava de ajuda, mas ele não foi o primeiro forasteiro a tomar essa decisão. Na mão do velhinho há uma foice e na sua ponta uma cabeça. Wajahnya kayaknya ada yang mau mengganggu saya tadi. Terus dia bawa oleh-oleh ke sini atau hanya untuk memamerkan saya nggak tahu nih maksudnya, maksudnya. apa saya kurang paham. adalah itu ya teman-teman sudah jelas ya. Untung <tuk> saya ini. Hey, hehehe, udah, udah, udah. Parece que ele não gosta de ser incomodado. mas adiante, o velhinho foi para dentro do mato e nunca mais foi visto. Ando da Baby Alive, meu querido bebê. Alive, meu querido bebê, vem com roupa removível, cobertor, gorro, Babador, chupeta e mamadeira com leite que desaparece. As propagandas criativas, high-tech e contemporâneas às vezes nos fazem esquecer o caminho que as agências de publicidade trilharam até chegar a um patamar aceitável de qualidade. Eis uma propaganda da boneca Baby Larry Lot dos anos 70 que lembra um trailer de um filme de terror com roteiro de Stephen King. Listen to Remco's, Baby Laugh a Lot! You're listening to Baby Lola. She's the funniest doll you've ever seen. You just push the button and she starts giggling. The baby laughs a lot. my ram crow. <risos> em alguns momentos parece que a propaganda da boneca está sendo narrada por Penny Peniwals e Dwight a coisa. Giggle. Get baby laughs a lot. A primeira impressão que temos é que é um desenho apropriado para a família. Mas isso só até aparecer uma menina com um facão na mão correndo atrás de um coelho. Sim, eles são caçadores mortais e já adianto que este vídeo lhe causará um trauma irreversível. Simplesmente rasgou as entranhas do coelho sem nem esboçar o um mínimo de compaixão pelo bichinho. Misteriosamente, dentro do animal havia um ídolo pagão que tinha poderes de transformar insetos em joias raras. Então eles ficaram loucos com essa novidade e decidiram explorar o pequeno deus para ficarem infinitamente ricos. Quando já estavam se preparando para ir ao campo caçar mais insetos, viram que o gato teria comido a criatura. A solução então foi rasgar a pança do animal, mas antes que isso acontecesse, tivemos o um alívio. Foi então que a entidade começou a persuadi-los, dizendo que só iria trabalhar de barriga cheia. Obcecada pelo poder, a menina capturou uma ovelha e partiu ela ao meio para atrair vários insetos. Foi uma chuva de pedras preciosas para todos os lados. No dia seguinte, um cenário apocalíptico. Lá foram as crianças fazer negócios com o que foi produzido. Cansado de ser explorado, o ídolo se rebelou contra o casal de irmãos maníacos. Uma explicação para essa animação é de que a raça humana sacrifica os animais em prol da prosperidade, mas no final toda essa riqueza se reduzirá a nada quando descermos a sepultura. Outra explicação seria o que ocorre com alguém que faz um pacto com o diabo em troca de riquezas. O diabo te dá tudo, mas no final ele irá consumir a sua alma no inferno e você verá que nada disso valeu a pena.